Quando uma criança não falava, que já tinha dois anos, não falava, e uma senhora, a maia ou a madrinha, ou uma senhora qualquer com a criança, as casas, não sei quantas casas tinha aqui a Nove. E há nove casas? Nove casas. Entrava para a porta, e só dizia assim, dai, irmão, pobre quer falar e não pode. Mas não podia sair pela mesma porta. Lola, mas levava dentro de um fole. É? Tinha que ter a porta e E a casa tinha que ter duas portas. Puxa, não podia sair por não a um podia sair pela mesma. Não. Entrava por uma e dizia assim: Dai as molinhas do fole que falarem é falar e não pode vir. E davam, o papo que a vinham não sei coletavam. E saía por outra porta, não dizia mais nada. E a outra casa? e à outra casa. Tinha que ir a nove casas. Com duas portas. Com casas, duas portas, duas as portas. casas tinham que ter é duas por portas. Tinha que, por meio, ver onde havia as casas, foram duas portas. E levava a criança dentro de um folio. não sabem o que é o folha nós também não podemos mostrar que já não usá, nós sabemos. O folha era a pelo de um, de um carneiro ou de um cabrito. Mas era feito e transportavam o vinho nas mulas, antigamente, nele. As bolas, por exemplo, para transportar, por exemplo, lá vinho por lugares mais da Serra, transportavam um fólis, e o vinho andava um e, aí, e levavam então, a. Um milho, gotas, ver, é feito do mesmo aquelas, só que era, era grande. Levavam o milho para o um moinho, traziam com a farinha, no foles, no foles, e a e, e um fólis, e então metiam a criança, quando, e era a madrinha que ia com ela. E ainda o provérbio, quando um homem vê muito, ou como aquele é que mão de um fólis, estás com um de está bem? Estava <risos> tava cheio, estava quando eu um a comer, que, que com muito, um, aquele que é um folo.